E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você, continuando a nossa série em The Jungle, né? No meio da mata, aqui em Monte Verde, Minas Gerais, aproveitando uma viagem que eu fiz. E nada melhor do que a gente gravar com um ambiente desse aí que eu gostei pra caramba, sai um pouco daquele ambiente de cidade e vamos pra cima, tá certo? Hoje a gente vai falar um pouquinho por que, que as vendas oscilam tanto, tá certo? Se isso acontece como a sua empresa, se você tem oscilação de vendas, se realmente você não consegue engrenar e acelerar o seu negócio. Hoje você tem 10, amanhã você tem 5 e isso é muito constante dentro do seu negócio. Fica comigo nos próximos minutos que a gente vai falar um pouquinho sobre isso e um pouquinho do que você pode fazer dentro do seu negócio, beleza? Bom, antes da gente falar um pouquinho sobre oscilação, eu não quero que o meu canal oscile também, então se inscreve aqui no canal, clica no inscrever e ao mesmo tempo deixa o seu like aí para que a gente possa ter noção se o conteúdo que a gente está fazendo faz sentido para você que tá aí do outro lado ou não faz sentido, tá certo? E lembre que quando você se inscrever, você tem que assinar, ah, quer dizer, ativar o sininho ali, tá bom? Vamos lá quando a gente fala de oscilação de venda, a gente tem vários fatores que tem que ser analisados para a gente entender se isso é realmente algo que tem a ver com a minha conta ou se tem a ver com o mercado. Então vamos começar do começo, né? Vamos dizer assim. Primeiro ponto de tudo, tá? Nenhum mercado é estável e nenhum mês é igual ao outro dentro dos mercados, tá certo? Lógico, quando eu tô falando de estabilidade, eu tô falando de ser exatamente igual. A gente tem mercados que oscilam muito pouco e a gente considera mercados e nichos estáveis tá bom Então tem mercados que oscilam ali, crescem 7%, caem 10%, aí depois sobem 3%, aí vai... E ficam nessa média terminando com uma curva de sazonalidade muito retinha. E esse é o primeiro ponto que a gente tem que analisar, tá certo? Se o nosso mercado é muito volátil. Então quando eu analiso e eu falo, pô, eu estou em baixa, será que eu estou em baixa sozinho? Ou será que o meu mercado vem no movimento de baixa? E aí hoje, naturalmente, vou citar aqui, vocês podem usar a ferramenta que vocês quiserem ou a mãe de Iná ou o que vocês acharem mais fácil, eu me guio muito pela Nubimetrics quando a gente fala nesse sentido, porque eu puxo, tá certo? Eu puxo por lá a minha curva de sazonalidade da minha categoria, da, que às vezes até daquele, daquela categoria bem profunda, né? para eu entender, porque a gente tem... Hoje quando você olha dentro de saúde e beleza, é muito amplo, tá certo? E ali eu vendo produtos de cabelo, então eu já vou na profundidade de produtos de cabelo, porque eu quero saber se esse mercado de produtos de cabelo oscilou realmente, tá bom? Então eu puxo já essa curva, eu consigo saber como é que foi o mês passado da minha categoria e ao mesmo tempo se realmente teve uma queda ou um aumento nas vendas, em número de pedidos, em faturamento geral, e aí eu começo a, a me preocupar se eu não seguir, se isso não foi um movimento natural de mercado, tá bom? Lembrando que às vezes o mercado pode cair, ele pode estar em queda e você ter... Subido, por quê? Dentro do que você tinha de venda, você ainda conseguiu crescer, tá? Isso não acontece tanto quanto você, quando você é muito líder de um determinado mercado, então você tem muito, uma fatia muito grande daquele mercado, às vezes você não consegue roubar a venda suficiente, né? pegar a venda suficiente dos concorrentes para poder manter aquele número de vendas, manter aquele teu faturamento, tá certo? Então esse é o primeiro ponto, como que o meu mercado está se comportando. Um outro ponto, aí a gente tem cenários diferentes, quando a gente fala de marketplaces diferentes, a gente tem, por exemplo, Mercado Livre, que a Buy Box é individual, Magazine Luiza, que a Buy Box é individual, a gente tem B2W, que a Buy Box é compartilhada, Via Varejo, que a Buy Box é compartilhada, aí a gente tem Carrefour, tá certo? Então a gente tem vários cenários diferentes Dentro desse ambiente. Então, o que. que a Amazon também, né? Que é a buy box é compartilhada. Então, o que, que pode acontecer? Num cenário de buy box individual, quando a gente fala, por exemplo, de Mercado Livre é, e até mesmo de Magazine Luiza, tá? A gente tem que sempre analisar se a gente não perdeu relevância ou se a gente já atingiu a relevância necessária para que a gente continue tendo vendas, tá certo? Então esse é um ponto é, muito importante. Vamos dizer que às vezes a gente está, é, você não é aquele camisa 10 ainda, mas você é aquele cara que entra sempre no segundo tempo. Então esse cara vai ter uma oscilação né, de partidas que ele disputa. Um exemplo mais simples para você poder assimilar. Isso pode acontecer com você, por exemplo, você tem um anúncio que ele não está tão bem posicionado nas, nas principais palavras né, ali nas buscas muito diretas, mas ele está bem posicionado em algumas palavras e termos de cauda longa. O que pode acontecer é ter uma queda na busca desses termos de cauda longa e você não aparecer tanto. Vamos trazer mais uma vez, né, porque ficar falando de cauda longa, cauda curta, é dragão, o que, que é lagartixa, né? Não, não é nada disso. Então quando a gente fala de cauda longa, é ao invés de eu aparecer e eu estar bem posicionado para uma busca escova progressiva, estou bem posicionado para uma escova progressiva para cabelo afro entendeu? Então eu tenho um termo de cauda longa, eu estou saindo um pouquinho daquela busca pura e simples de um termo. Igual já, já tive perguntas, a pessoa falou, ah, eu, quero, eu quero me posicionar para camiseta. Eu falei, muito amplo, muito aberto, isso aqui vai ser o topo da tua cadeia. Então na verdade a gente tem que começar a comer as bordas e isso pode, pode trazer essa oscilação para você. Então você tem às vezes determinados anúncios com termos, que são mais buscados em determinados meses, especificamente, mas o teu produto às vezes serve para vários. Agora, com a mudança, quando a gente fala de mercado livre de 120 caracteres, e com a mudança, como eu falei, eu estou no meio do mato, às vezes eu dou uma olhada, mas são passarinhos. Então, e com a mudança, que nós, e com o Magalu, por exemplo, também que permite vários caracteres, os outros marketplaces também possuem mais de 20, 100 caracteres, então você consegue... Tentar trabalhar vários resultados de busca e você ter aparecer em vários resultados de busca para poder apoiar esse seu negócio. Isso aí pode ser mais um ponto de oscilação. Um outro motivo é se você está numa categoria muito competitiva e você, por exemplo, está ativando ads, está fazendo alguma movimentação ainda e não conseguiu atingir e se manter com aquela relevância. Tá certo Então isso daí faz com que você auxilie, você está com o ads ativo, você tem uma relevância, você está com o ads desativado, você começa a perder um pouquinho daquela relevância, porque você ainda não conseguiu posicionar bem o seu anúncio. tá Lógico, quando a gente fala de todos os marketplaces, é, de maneira geral, a gente tem que sempre cuidar da reputação, dos nossos indicadores e cada um tem um indicador que eles prezam mais, né porque senão se você não atingir esses indicadores, você não consegue... É, ter um resultado ou aparecer nos resultados da busca, tá certo? Mas esses são alguns fatores que eu analiso, além de mercado, né? Então, pelo menos na tua curva, que é 80% do seu faturamento, você tem que estar de olho no que está acontecendo no movimento do seu mercado. Então, você tem que identificar se mais players entraram, aí vocês vão ouvir agora é o cachorro brincando com o pavão, entendeu? Às vezes eles fazem isso aqui, mas não tem problema. E tem os patos ainda que já já começam ali. Mas, ó, o pavão aí, ó, tá passando aqui do lado. Então não tem problema. Mas uma coisa que a gente sempre analisa é dentro do meu 80% do faturamento, o que está que acontecendo com o meu mercado, tá certo? O que, que o meu mercado está fazendo? Se os meus concorrentes estão mudando o tipo de anúncio, se esse, se esse mercado está pedindo alguma alteração, se esse mercado teve uma oscilação de preço, se entrou algum gardenal que não sabe calcular o preço e entrou fazendo loucura, mesmo que ele vá quebrar em pouco tempo e ele não sabe disso às vezes, mas ele entra, ele atrapalha o mercado, o que, que aconteceu também para que eu tenha uma oscilação muito grande nas vendas, tá certo? Ali, aí voltando agora com um cenário de buy box compartilhado, normalmente quando a gente, a gente também olha produtos sazonais, a gente também olha todo esse ponto inicial, tá certo? Isso aí eu preciso saber, preciso entender, mas eu olho a quantidade de concorrentes que eu tenho nas principais buy box. Então quando eu estou dividindo o meu botão de compra com mais vendedores e ele não é só meu, Aí eu tenho um cenário um pouquinho mais complexo, porque esse cenário eu tenho que analisar se realmente alguém não está queimando preço. Qual a nota mínima que eu tenho que ter para poder manter? E aí cada canal tem a sua regra, né? Eu tenho uma regra de nota que, que envolve performance, eu tenho uma regra é, de custo de frete, eu tenho uma regra de preço de produto. Então vários fatores e vários pontos fazem com que eu tenha ou não um bom posicionamento e oscila demais, tá certo? Quando a gente traz, por exemplo, um exemplo de B2W, uma nota de avaliação de 4.5 para 4.3 para 4.4, a gente já notou 20 a 25% na queda de faturamento quando os teus outros concorrentes estão bem posicionados, tá certo? Isso daí acontece muito. Um outro fator, abaixo de 3.2, você não ganha buy box nunca, então isso também pode ser um fator prejudicial. E tudo isso aí você tem que estar de olho, porque são outros fatores que envolvem a Buy Box, e normalmente você tem diversos concorrentes com você, trabalhando dentro daquela categoria, trabalhando dentro daqueles produtos. Então, provavelmente, tá certo? Ou o seu mercado tá oscilando demais, ou você não tá de olho em um desses fatores ali, tá certo? Agora, se for falta de relevância, você pode investir pesado, principalmente onde é Buy Box individual, para que você tenha... Essa relevância, para que você tenha a quantidade de vendas necessária, para que você mantenha a venda principalmente no seu 80-20. Isso pode ser feito produto a produto, produtos com potenciais ou seus principais produtos, tá certo? Realmente um investimento para que você consiga se manter. É isso que eu faço, é isso que a gente tenta entender quando a gente fala de oscilação é, de produto e oscilação de mercado, tá certo? Grande abraço para você e até mais!